Boa noite pessoal, sou eu, Alessandro Relojoeiro. Mais uma troca de bateria, Relógio Champion Vamos verificar para ver se está tudo correto Não está funcionando ó. Não tá funcionando, mas vamos fazer a troca da bateria Testar a bateria Reparar se tem algum defeito, alguma reparação que precisa fazer Vamos fazer a troca agora dessa bateria. Aí, ó. Fundo de rosca. Não é de pressão, é de rosca. Aí, ó, quartz, meio miota. Máquina miota. Quartz. A tampa de rosca. A ah, borracha já tá no lugar já. A borracha de vedação. Já tá tudo certinho. Já tá no local já. Correto já ó. a borracha de vedação. Aqui ó, ele tá parado, ó. não tá funcionando. Ó. Trocar a bateria, vamos verificar a medida da bateria. Se você tiver um multímetro para medir a bateria, você pode medir com um multímetro. A bateria já está consumida já. Tem menos de um volt da bateria. Então quer dizer que ela não vai funcionar a bateria no máximo é, é 1.5 volts Ela tem menos de 1 volts Então ela não funciona mais Tem que trocar a bateria Verificar A borracha da vedação Aqui ó Trocando a tige. Verifica a tija Para soltar a tige tem que apertar essa, Esse botãozinho aqui ó Apertou o botãozinho e soltou a tige Ó, Verifica a borrachinha Ó, A borrachinha está no lugar já Agora é só fazer a montagem de novo Faz a montagem aí Colocou de volta no lugar sopra Para tirar a poeira Agora vamos colocar a bateria nova a bateria é 155 volts. Essa bateria pode ser a 164 quatro, Que é o número dela de identificação De identificação, é o número dela 164. Testar a voltagem dela. Vamos ver quanto de carga ela tem. Ó, 1.52 volts. Vamos ver se vai funcionar. Funcionou. Ah, funcionou. Ó. Já trocamos a bateria já, já tá funcionando já Aí, ó. Aí, Bateria nova, 1.52 Anota Troca de bateria O dia da data de hoje Dia 24 A partir do dia de hoje, dia 24 de 6 de 2022 Vamos ver quanto tempo vai durar essa bateria. Se é um ano, se é dois anos. Aí já está tudo já checado, já reparado. A borracha já está no lugar correto. A borracha da tija está no lugar correto. A tampa dela é de rosca. Vamos fazer agora a reparação aqui para ver se está tudo correto. Fechamento Ó, tá tudo no lugar correto A bateria, ó Tá certinho no lugar, ó Agora é só fazer o fechamento Repara o fechamento, ó Pra ver se não ficou Mal fechado É bom fazer sempre o teste se eu tivesse a máquina de ATM, eu podia fazer o teste de ATM para ver até quantos ATM esse relógio aguenta Aí, ó Tá funcionando, ó Aperta bem apertado, ó já tá fechado já no lugar, correto, ó, verifica, fechamento, pro cliente gostar, ó. Aí, mais um relógio reparado. Espero que vocês tenham gostado, pessoal. Se inscreva no canal, Alessandro, técnico profissional.